Olá tudo bem aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e nesse vídeo eu vou te mostrar porque que você não precisa mais instalar ou se você já tem instalado você pode fazer a troca do plugin PRET links esse plugin PRET links é um plugin muito bom que foi por muito tempo um dos melhores plugins de redirecionamento de links de afiliados no mercado tá então muita gente recomendou ele e muitos afiliados iniciantes utilizam ele ou ainda vão utilizar né porque tem muita recomendação na internet só que agora a gente lançou uma ferramenta Tá? que é o Superlinks na versão free que é um plugin aqui brasileiro né então a gente vai dar já um apoio para nós aqui que é do Brasil né então é um plugin brasileiro com suporte em português e a gente lançou para ser melhor que o preto links tá então a gente lançou uma versão gratuita que tende a ser melhor que é a versão gratuita do Pratt Links, Ou seja, a gente pegou o que, que a gente precisa, o que o que que um afiliado precisa, o um afiliado iniciante precisa de uma ferramenta grátis de gerenciamento de links, e fez o Superlinks com essas características que vão te ajudar bastante, ou, no caso, o afiliado iniciante, tá? Mas antes de a gente entrar agora aqui nessa explicação, se você é novo aqui no canal e gosta de assuntos relacionados à marca digital, a trabalhar em casa pela internet, aproveita e já deixa o um like nesse vídeo, porque isso nos ajuda muito. Okay? Nos ajuda muito mesmo e gravar um vídeo, editar o vídeo. Não nos custa nem mais trabalhos, nos custa dinheiro. Que a gente passa esse vídeo aqui para o editor e a gente tem que pagar esse editor para fazer uma edição. Que fica aí na faixa de uns 60, 70, 80 reais. Tá? Então cada vídeo que você vê solto aqui no canal é uma faixa de uns 80 reais. Então acho que isso vale um like seu. E se você gosta de assuntos relacionados à margem filial, se inscreva aqui no canal. ok? Então vamos lá. Bom, vamos fazer aqui uma introdução do Pratch Links. Tá? Que é um plugin que é de redirecionamento de links. Tá? Então eu tô aqui com ele Tô com o um link que eu criei aqui no Avenger E a gente pode ver que esse link Deixa eu pegar ele aqui, ó, ele faz o trabalho dele Tem que ser feito, tá? Então na versão grátis, não dá bola aqui para esse link Que é um, é um blog teste Mas a ideia aqui do, do, do Links É criar um link amigável Para o Avenger, tá? Nesse caso aqui é esse domínio E barra aquilo que eu colocar, aquilo que eu editar O Links faz isso muito bem Só como eu falei, a gente lançou uma versão gratuita do Superlinks E essa versão gratuita a gente pensou que poderia liberar para os afiliados iniciantes Ou até mesmo afiliados profissionais Que os afiliados poderiam utilizar e que seriam de extrema importância tá? E no Superlinks, eu vou pegar aqui, vou deixar o Pratt links aqui E eu vou aqui em plugins Já estou na verdade com o Superlinks ativo, tá? eu estou com ele aqui já é, Você pode fazer o download desse plugin na versão grátis aqui embaixo completamente grátis ou simplesmente vou fazer o processo só de instalação que está sendo explicado nessa página aqui aqui vai ter um botão da versão Pro se caso for interessante para você ter a versão Pro porque a versão Pro te dá mais funcionalidades mas essa funcionalidade na versão grátis aqui tá bem interessante a gente vai mostrar para você agora eu vou clicar aqui já tô com os superlinks ativo Fábio qual é a vantagem do, do grátis para o Pro vai estar aqui tá tudo explicado o que, que o, o pago tem que o grátis não tem, e aqui embaixo vai ser criar links. Tem as outras opções, só que para a versão paga, tá? Importação de links você vai poder utilizar. Eu já vou te mostrar. Então, vamos aqui em criar links, aqui no, no, no links eu criei um link para o Avenger. Aqui eu vou criar também, tá? Então, vamos lá, adicionar links aqui no Superlinks. Você tem uma vantagem a mais do links por quê? Porque a gente colocou categoria isso aqui é muito importante a médio e longo prazo tá eu vou abrir aqui o Pratch Links para você ter uma ideia uma noção agora quando você está iniciando aqui okay, tudo é muito bonito você vai criando seus links aqui e você vai vai seguindo o que tem que seguir criar seus links a ferramenta grátis e é isso que ela permite tá só que com o tempo você vai ver que você precisa de uma organização dos seus links e o Superlinks tem essa funcionalidade que é a categoria então por exemplo eu vou criar um link para o YouTube. Eu venho cá e crio uma categoria YouTube, certo? Então aqui, nessa categoria, eu vou deixar todos os links que eu colocar nos meus canais do YouTube. Então, você vai criar um link para os seus blogs, você vai criar a categoria blog e lá vão ficar agrupados todos os seus links da categoria blog. Você consegue organizar os seus links. Que que você vai dar um link? Então, eu vou colocar aqui Avenger, qual é a nomenclatura que eu vou querer depois do meu domínio aqui do Avenger então aqui eu vou colocar Avenger ou podemos colocar Af Avenger ou recomendo Avenger né eu particularmente prefiro assim tá Avenger aqui é o tipo de direcionamento na versão grátis você só tem essas opções essa opção aqui de por PHP na versão paga você tem todas as possibilidades de redirecionamento camuflagem camuflador de página, clonador de páginas né você pode clonar qualquer página e tem todas as funções disponíveis aqui você vai colocar o seu link de afiliado no meu caso eu vou pegar o link do Avenger tá então eu vou pegar aqui Avenger certo e aqui eu vejo e vou vir aqui e vou colocar aqui no super links. Se caso você quiser na versão gratuita isso já tá liberado. Isso aqui é interessante, tá? Se caso você quiser, por exemplo, tu tem uma teu produto de afiliado que tu, você tá promovendo, ele tem duas páginas e você quer fazer um teste de qual que vende mais. Na versão gratuita está disponível isso. Você consegue fazer o URL B e C, ou seja, você consegue colocar outro link. Vou colocar aqui. Essa função, o que, que vai acontecer? Quando o cliente clicar, o seu visitante clicar no seu link que você criou, ele vai abrir essa página. Quando clicarem novamente, ele vai abrir essa página. Quando tiver mais um clique, vai abrir essa página. Quando tiver mais outro clique, vai abrir essa página. E aí você vai poder computar para ver, verificar, né? Uma análise de qual página está convertendo mais, tendo mais vendas ou mais conversão de e-mail que seja para você, para o seu negócio, tá? Então isso você consegue na versão grátis, certo? Eu vou tirar aqui só para exemplo. E pronto, tá? Na versão grátis é isso que tem Eu vou salvar agora esse link Uma vez esse link salvo, ó, vai ficar aqui Avenger, zero cliques de redirecionamento Avenger o link, você já copia ele aqui e pode promover Eu vou colocar aqui, ele vai fazer o redirecionamento e trazer a página Agora eu vou aqui E ele vai computar esse clique aqui pra um certo agora se eu voltar agora aqui em criar links você vai ver que apareceu a categoria YouTube aqui vai ficar organizado todos os seus links isso tudo na versão grátis tá bem diferente do Links. ou seja você não precisa mais usar o Links agora tá você não precisa porque existe uma ferramenta melhor que vai te trazer uma organização nos teus links grátis e essa ferramenta é completamente grátis agora Fábio eu já uso o Links há anos Hoje eu já uso algum tempo E agora eu vou ter que fazer manualmente Toda essa troca? Não A gente pensou nisso, tá? E você pode fazer a importação de links Eu vou clicar aqui na importação Ele vai trazer essa página aqui E você vai selecionar o plugin Links. ó, Links. Tá aqui, agora o que você vai, fazer? Você vai ter que fazer? Gerar a lista para importar você coloca assim, ele vai buscar no Pretty Links, ah, tá? no Pretty Links, ó, tem esse link aqui, ele já buscou esse link aqui. Se for um link habilitável, ou seja, se for um link ativo, ou seja, um link esteja funcionando, porque o Pret... no Pretty Links você consegue criar links avulso, tá? Tipo, não colocar o link assim, ó, você consegue criar um link assim, ó, é teste, e aqui você coloca qualquer coisa. Ó, você coloca qualquer coisa e pronto, salva. Né, isso aqui que, que acabou de ser criado não é um link ativo. Isso vai dar erro, vai dar, vai dar erro. Então, o superlinks não importa links com erros, tá? É só links válidos mesmo. Agora, aqui, seu se importação e eu vou dar uma atualizada. É que já estava atualizado aqui, mas uma atualizada. Pre-links importar links. Você vai ver que ele já encontra esse link. Teste só que esse link não vai ser não vai ser importado tá então eu vou colocar aqui categoria YouTube vou selecionar e vou importar e aqui vai perguntar se eu quero importar e ele tem que importar pronto o link foi importado com sucesso certo agora eu vou aqui em super links YouTube e tem que conter dois links pronto tá importou aquele do preto então você não precisa ter problema você não precisa se preocupar você consegue importar todos os links do preto links para o Superlinks. Links, links ativos Se caso a gente fizesse um teste de importação com aquele link que eu criei, aquele link que eu falei ali que não é um link válido, olha só o que vai acontecer, ele vai mostrar que nem todos os links foram importados. Se você selecionar tudo aqui, eu vou selecionar a categoria, por exemplo, YouTube, vou importar. Ele não vai importar esse link porque não é um link válido. Ó, o link não pode ser importado. Então, quando acontecer isso é porque o link quebrou, o link não tá válido, algum errou no link mas do mais ele importa todos os links do preto links para o superlinks e você pode usar aí as funcionalidades do superlinks na versão grátis tá superlinks está completamente grátis para você a versão grátis aqui você pode fazer o download e usar em quantos blogs você quiser ok eu espero que você tenha gostado eu tenho certeza que isso vale a sua inscrição é sua inscrição aqui no canal então clica em se inscrever no canal deixa o joinha ativa o sininho e vou deixar o link logo abaixo na descrição da versão do Superlinks completamente grátis para você, ok? Forte abraço e até mais.